Vamos lá então, vamos começar a conversar então. Olá, tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou o Jason Ramos, conhecido aqui na internet como Mico das Galáxias. Vim aqui conversar um pouquinho hoje com você, atualizar um pouco sobre as coisas que aconteceram na minha vida, as coisas que vêm acontecendo. Então eu trago esse vídeo hoje em uma forma de retrospectiva aqui, só um bate-papo, entre nós para a gente relembrar aí as coisas que eu fiz uma retrospectiva pessoal minha sobre tudo que eu fiz este ano e também falar um pouco sobre os objetivos agora de 2021 aonde vamos chegar então sem muita enrolação vamos começar falando sobre como começamos 2020 né lá na virada do ano onde eu vi os fogos em torres estava eu e a Duda na beira da praia assistimos os fogos, foi uma coisa muito legal. Naquela época, eu vinha fazendo stand-up comedy, trabalhava na rádio em Torres, e aí eu acabei saindo da rádio, parando também com stand-up, para focar num projeto que há bastante tempo sou eu que vinha organizando, que é o Carnaval da Comunidade da Praia Rosa do Mar, no Passo de Torres. Já faz bastante tempo que eu sou organizador né, do Carnaval, e aí a gente tinha que trabalhar nisso e eu precisava focar 100% nisso porque é uma coisa que, que exige bastante atenção. E aí fizemos o maior carnaval que já teve lá na comunidade da Praia Rosa do Mar foi muito legal, foi muito bonito nós trouxemos coisas inusitadas coisas que jamais haviam sido feitas lá né o maior bloco de carnaval que a praia já teve também foi muito bonito foi uma coisa que eu renovei né que eu trouxe e renovei e que infelizmente este ano acabou logo em seguida passando o carnaval entramos na terrível pandemia né que ano terrível, dali em diante o ano começou a ficar ruim para todo mundo. Eu acredito que eu não vi ninguém elogiando o ano de 2020 devido à pandemia, né? Que, que começou então Foi o primeiro aniversário que eu passei. É, um aniversário diferente, né? Eu passei meu aniversário no meio de uma pandemia. Quem não sabe fazer aniversário em junho. Foi a primeira vez que. que que eu passei por isso, e acredito que a maioria das pessoas passou por isso, muita gente achava que, ah, que não ia tão longe a pandemia, que não ia chegar e tal, e estamos aí, viramos o ano, estamos em 2021, e estamos ainda de pandemia e quarentena e tudo mais, mesmo o ano passando rápido, a sensação que dava é que estava tudo parado, porque de fato estava devido à pandemia. Todos os shows, por exemplo, pararam, o cinema parou, tudo parou, a televisão parou, tudo que precisava uma equipe, mais pessoas envolvidas não podia ser feito, e isso acarretou numa crise enorme no mundo, né? E, por exemplo, os stand-ups que eu pensava em voltar, eu pensei, lá em janeiro de 2020 eu pensei, eu vou parar, vou me concentrar no carnaval, em março eu volto com o stand-up, que nada, nunca mais pude fazer, apresentar shows, porque não tinha mais eventos. É uma coisa que, que ainda vem, né? o stand-up ainda é uma coisa que eu quero continuar fazendo futuramente, quando voltar, quando tudo voltar à normalidade. Bom, e aí aconteceu aquele baque, aquela, aquela mudança brusca na minha vida, que foi a política. Passamos por um ano de eleição. E houve a proposta, lá em março, houve a proposta de eu entrar para a política, fui procurado, me procuraram, procurei também e a gente conversou bastante e houve aí a minha candidatura a vereador, foi a primeira vez que eu entrei para a política, eu entendi de política um pouco, mas eu nunca tinha é, entrado de cabeça nisso e quando eu entro no projeto... Vocês me conhecem, eu entro de cabeça. Foi uma experiência que foi... Eu não, sei, eu não tenho palavras para escrever foi bem complicado, ao mesmo tempo foi um aprendizado. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre a questão política, contando sobre a minha candidatura e as coisas que eu passei, que eu vi, coisas que, sabe que é bem complicado, eu ainda farei um vídeo explicando tudo isso. Bom, a política me exigiu uma mudança de postura, né gente? Porque eu fazia comédia stand-up, certo? Mico das galáxias. E aí eu fiquei, eu entrei num processo de crise de identidade, por exemplo, eu, Mico das Galáxias, um comediante, um cara que faz as pessoas rir, é difícil de se levar a sério na política. E aí ficou essa dualidade, essa divisão, né? Entre ser uma pessoa mais séria, para mostrar uma imagem mais séria na política... Porque muita gente não sabe, porque eu tô sempre brincando, eu tô sempre rindo, mas eu sei conversar, eu sei falar sério também. E, então, quando, durante o dia principalmente, quando alguém conversa comigo, não imagina que eu sou uma pessoa tão séria, que eu converso tão sério e tal. Quem convive comigo sabe, mas a maioria das pessoas que me vê assim só na internet, que me vê em festa com amigos e tudo mais, não imagina que eu, que eu seja assim. Então isso me trouxe também uma mudança de visual, vocês lembram que eu tinha o um cabelo diferente, eu tinha o um cabelo caído para o lado, um estilo de barba diferente, e isso mudou bastante. Eu, eu continuo com algumas as minhas raízes, né, continuam as mesmas, mas algumas coisas eu mudei para manter uma postura um pouco mais social. Né? E acabou que isso foi bom, eu acredito que é bom, eu considero uma evolução. Digamos assim, né? Quando eu paro para pensar sobre essas coisas que eu acabei de falar, eu vejo que não foram muitas coisas que aconteceram, mas foram grandes coisas. Todas as coisas que aconteceram esse ano foram impactantes, não foram um conglomerados de pequenas coisas, não, foram poucas coisas, mas que foram muito impactantes. E 2021 eu acredito que provavelmente não vai ser um, um ano bom também, porque nós vamos colher tudo aquilo que a gente plantou em 2020 e nós plantamos muito pouco em 2020 mas para nossa alegria eu estou iniciando um novo projeto aqui em parceria aqui com a rádio abc da web uma rádio aí que foi criada do zero aí o renan em parceria com ele estamos fazendo um projeto muito bacana que é o meu podcast que se chama Top Cast Show, eu estarei postando mais vídeos por lá e este canal aqui, que é o Mico das Galáxias, vai ser mais bastidores, vai ser mais pessoal, enquanto o, o Top Cast Show eu estarei trazendo convidados aqui no estúdio da Rádio ABC da Web, estaremos conversando, bate-papo, entrevista, bastante opinião, a gente vai conversar bastante, vai ser muito legal. A gente já trouxe alguns convidados e aí a gente vai estar apresentando Toda segunda às 20h30. Então eu convido você a não perder o Topcast Show, um projeto novo, muito bacana aqui que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha retrospectiva pessoal aí sobre 2020. Eu espero que você goste desse vídeo, deixe seu like e não esqueça de se inscrever lá no canal do Topcast Show para poder continuar me acompanhando, meus trabalhos e tudo mais. Até o próximo vídeo e falou! Agora, agora que atrapalhou, dá um oi ali, né? Dá um oi ali. Uou! <risos> Pronto, voltamos à programação normal. <risos>